Sim, eu fui idiota o suficiente para cair no maior erro que um motorista de aplicativo pode cometer trabalhando nas ruas. Prejuízo de R$ 16 mil. Reais. Quer saber o que aconteceu? Já senta o dedo no botão de like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E vem comigo! você esteja se perguntando, poxa o cara é youtuber, dá dicas aí sobre aplicativo, sobre segurança e tudo mais e mesmo assim conseguiu cair num assalto, caiu numa emboscada e meu, eu vou ser sincero pra você nem eu realmente estou acreditando no tamanho da burrice que eu caí Pois é, foi meu, foi um momento de deslize, sabe? Meu, a gente tá todo santo dia e acaba, sei lá, sabe quando você entra no automático, você acaba tipo, ah, só dirigindo, quando vai ver você esquece de fazer os, os protocolos e acaba caindo numa cilada. Bom, eu vou tentar não cortar muito esse vídeo, vou tentar contar tudo exatamente o que aconteceu, para você também ter uma base de como funciona, como acontece... E o que você pode fazer também para evitar esse tipo de coisa. Bom, foi ontem, dia 27 de abril de 2022. Após praticamente seis anos trabalhando com os aplicativos. Foi o meu primeiro assalto trabalhando. Já te adianto que não foi o passageiro. Pode ter sido que seja, mas é, eu acredito que não foi. Eu fui até o local onde estava o passageiro. Chegando lá... É, sabe quando você vê que o passageiro está demorando um pouco E você vai lá e começa a mexer no bendito celular? Pois é, foi exatamente isso que eu fui fazer Um momento de deslize Não prestei atenção direito na rua Aconteceu que dois indivíduos me abordaram Um pelo lado aqui esquerdo O outro, eu não sei meu, eu, Na verdade eu nem sei porque que eu estava com a porta aberta, cara <risos> Um, entrou, um bateu aqui, o outro já foi abrindo a porta aqui, não, teve nem, não tive nem reação, eu tava com a marcha engatada O carro acabou até morrendo na hora, porque eu acabei, sabe quando você vai tentar acelerar, mas aí não pegou no ponto da marcha e acabei me lascando Bom, entrou um cara pelo lado esquerdo, o um cara pelo lado direito O do lado direito já começou a me apontando a arma, o do lado esquerdo já falou para mim saindo do carro Bom, saí do carro, fui para o banco traseiro, o outro assumiu o carro que estava da esquerda aqui, já assumiu a, a direção e o que estava do lado direito, ele foi lá e ficou comigo atrás, me segurando de cabeça baixa e apontando a arma para a minha cabeça. Vou falar para você, a pior coisa que tem... É essa sensação, sabe, de impotência, a gente não poder fazer nada, a pessoa ali apontando a arma para sua cabeça, pegando o seu celular, porque ele pegou.. o outro pegou aqui o celular que estava na frente, que eu tenho dois celulares, tá bom? É, enquanto eu saí para fora, o outro começou a me revistar antes de colocar no banco de trás. Ele pegou o meu outro celular que estava no bolso, já tinha um no painel, então praticamente eu perdi dois celulares, o do trabalho e o meu pessoal. E o que estava atrás ele começou já, pedir pediu para me desbloquear o celular, o outro já foi correndo com o carro é, Começaram a abrir minhas contas bancárias, transferiram os saldos que eu tinha no original, na, no Itaú Meu, foi todas as contas praticamente que eu tinha nos no meus celulares foram fazendo transferências o cara que tava atrás, é, é que nem fala, é aquele negócio de seguidinha, eu não sei como é que fala, é o sequestro por pix, né, que fizeram comigo. O cara começou a fazer as transferências, aí eu, ele depois pegou minha carteira, pegou os meus cartões, pegaram todos os meus cartões que tinham é, aproximação, sabe? Pegaram todos os cartões de aproximação e os que não tinham eles deixaram. Eu achei até estranho, porque, sei lá, podia pelo menos pegar também para utilizar o verso do cartão ali e fazer compra online. Mas tá, numa, uma piadinha sem assim, graça aqui, mas é uma coisa séria. É, enquanto eu estava ali atrás, o cara toda hora me ameaçando, eles só falaram que não iria levar o carro. Eles só estavam realmente ali só para fazer o, a, as, as transferências. E eu estava, inclusive, eu estava ali na cidade de Tiradentes. Quem é de São Paulo sabe que é um lugar do caramba, né, mano? Eu, meu, sei lá, eu nunca tinha cometido esse tipo de imprudência, sabe, de pegar e num lugar perigoso é, ficar mexendo no celular. Bom, eles me liberaram, me deixaram numa rua de mão única. É, eles começaram todo agitado lá, falou que se eu por acaso olhar, eles pediram para mim acelerar com o carro. E falaram que se eu olhasse para trás, eles iam meter bala. Então eu não pensei duas vezes, eu não tinha nada para me proteger ali. Então eu peguei e saí rasgando com o carro, virei à esquerda com tudo. No momento que eu desci um pouco a rua, da onde que eles me deixaram ali, eu avistei uma base de comando, é, parei o carro com tudo, bisinando, puxando pisca alerta. Os, os policiais já me colocaram a mão no, na pistola assim, para saber o que, que era, eu já estava com os vidros abertos. É, falei o que tinha acontecido, eles falaram para me parar com o carro e me instruíram, né? Fazer o boletim de ocorrência, me perguntaram onde que eu tinha sido assaltado e tudo mais, mas tudo bem, graças a Deus não foi nada demais, só tive realmente prejuízo financeiro que provavelmente os meus seguros dos cartões vão cobrir, eu espero, né? Eu pago não sei quanto tempo esses seguros aí, então eu espero que, pelo menos agora que eu preciso, eles vão lá e cubram. Fiz o boletim ontem e fica a lição da história, né? Tipo, você que é motorista de aplicativo, meu, não mosca, meu. Eu, eu acho sinceramente que não foi a passageira, era uma passageira mulher. Ela estava saindo de casa, inclusive quando os caras me abordaram eu vi que a mulher estava saindo Então eu acredito que não foi a passageira a abordagem Eles devem ter visto que eu era um motorista de aplicativo, parado em frente ao caso onde a mulher estava saindo Então eles me abordaram e foram fazer o sequestro comigo, né? Então fica, fica, fica a lição, meu, não mosca Meu, se você está aqui na rua, é o olho totalmente, não, não entra nesse negócio de automático Meu, eu tenho seis anos aqui, mas... <risos> Eu tenho 6 anos e pode ver, por causa de um tal de automático, foi o que eu fui querer mexer no celular, me lasquei. Então a única dica que eu tenho para dar nessa história toda mesmo, é você prestar atenção aonde você está parado. Se você vê que tem pessoas em um local muito movimentado, evita meu, fica olhando ali, não mexa no celular de forma alguma, só veja ali realmente o endereço, mas aqui ó, olho toda hora, porque se eu tivesse prestando atenção no movimento, eu realmente já teria engatado no momento que eu visse que os dois se separaram, né, porque um já bateu aqui, outro bateu ali, eu já teria engatado e sair correndo, né, mas acabei de ser um idiota nessa história. Bom, eu só queria realmente relatar o que aconteceu comigo, graças a Deus eu estou bem, só levar os meus dois celulares, dinheiro que eu tinha em carteira e todos os saldos das minhas contas, inclusive está quase 16 mil reais negativo em todas as contas, mas Deus vai prover tudo. Bom, é, um grande abraço a todos, tem mais dois vídeos aqui na tela, espero você em qualquer um desses dois vídeos, combinado? Um grande abraço e até a próxima!